Feliz Together Moto Sprint, a vossa casa. Aliás, acompanhe o canal Moto Sprint TV, porque lá tá rolando os reviews, rola fala Feiros, rola várias coisas. A gente fez dois canais aí pra fazer um garigueira geral no YouTube, fazer barulho. Você sabe, né? Então se você não tá inscrito lá, se inscreva-se. É... Sua máquina travou? Danúbio. HFW Informática. Perfeito! O contato tá aqui embaixo, vai resolver seu problema. Então HFW Informática vai. Filho, confiança, luxo, para sua máquina ficar não mais danosa. Bom, já sabe, né? Seu e-mail, pá, vamos analisar, tio e eu espero poder ajudar para que você não cometa mais esses deslizes dianteiros ou traseiros. É, Rodrigo, Menotti e Fabiano. Fala, Duva, analisa a queda aí. Tem um onboard e também filmado de fora. Ó, cara, quando é bom é assim, tem vários takes. Fui fazer a primeira etapa do SBK da vida. de 959. Aí sim. Pra rodar com os brabos de 200 cavalos. Tava indo no talo. Porra, mas você fez categoria escola, né? Porque 959 você não anda com o meu. Mas vamos ver. Primeira vez com pneu slick. 125, 265. Mas é muita coisa para 959. 959 é 600, filho. É categoria 600. 125 é muito dianteiro. É, também 265 é muito traseiro, mas bom, beleza, foi a primeira entrada do dia, segunda volta, pneu com o cobertor ligado antes de sair, a moto estava pesadíssima com esses pneus, é, não, nem li aí, mas sim, é porque você tá, não é essa, não é essa medida para essa moto, não é, entendeu, a 959 era é 600, tá, é, parecia que não andava tanto, sim, rodando na casa 150, meio chauzão, beleza, Pessoal da X-Moto X levantou a moto em meia hora, Pargini costurou o terno e já entrei em outra bateria. Aí sim, dava pra ter levantado mais rápido essa moto aí. É muito tempo. Com a queda da vida. Como foi a primeira queda... <risos> Como foi a primeira queda da vida, estava com receio de voltar com medo e tal. Mas aparentemente, nem percebi que tinha caído. Aí sim. Analisa para nós abraço. Queda de fora, queda de dentro, queda por trás, queda por sempre e, e gangue bang. Bom, tem vários vídeos aqui de link. Fica com o John Bot. <SILENCIO> Telefone tocando. Tem até foral alto no meio. Oh, oh, você foi buscar no freio até o foral alto. Acho que deve ser aqui em cima o freio. No, no Pânico dangers, né, velho? Já morro, né? Não sei, filho. Festa, né? Festa e Fiquem. Deixa eu ver, velho, velho. Eu já sei o que aconteceu, mas deixa eu ver. Não sei, hein? Festa, né, filho? Festa é a primeira vez, hein? Me lembra hoje de Daytona também que falaram que era pra achar no um centro. Fui com a 675, fui pra lá no cartódromo Festa, né? Festa, né? O que, que aconteceu aqui, filho? Nossa, saiu, mas saiu boneco. Sabe o que aconteceu aqui? Carga demais na dianteira. É aquela frenagem, o que, que você vê? Você veio rápido pra caraco, e aí, ó, uh, uh, uh, no, aquela paulada que não tem alívio nenhum em qualquer momento. Então, toma e vai mais um pouquinho, que eu quero ver qual é que é. E aí, fim de curso da dianteira, o pino, que, se você tentar dar um espirro, nem espirro, só fazer assim, ó, ela já sai, porque já não tem mais nada de curso na suspensão e já era. Então, é, eu vou falar um negócio aqui, porque é, hoje está um pouco mais difícil, porque como vocês estão acompanhando muita coisa por aí, então cada hora vocês ficam com dúvida do negócio, por isso que eu falo que quem tem muito médico não tem nenhum, né a mesma coisa para vídeo, para tudo eu vou falar de novo eu já perdi dianteira umas 400 vezes tem um placa um parafusado tudo e eu aprendi tá o que acontece felinhos quando você freia você afunda a suspensão dianteira dá fim de curso independente que não deu na canela toda lá faltou um dedo alguma coisa porque dependendo do nível de óleo que tá da mola da suspensão não vai afundar a canela inteira Ela vai parar ali e dependendo da cacetada que você dá não dá tempo do óleo passar para a suspensão, o que acontece aqui em cima e o fim de curso é aqui em cima que acontece. Por isso que você nunca pode ir lá e pá de uma vez. Você tem que vir, encosta no manete e chama. Encosta no manete, encostadinha de pastilha, encostou, chama e já era. Né? A pista é diferente da rua, você dá mais carga com ela em pé, e ou você mantém até chegar no ponto, usando o trail break para manter a geometria, ou você deu uma carga um pouco maior e vai aliviar um pouquinho para você poder deixar uma margem de suspensão, uma vez que você não está acelerando. Você dá mais carga e ir dando, ou esperar a suspensão afundar e dar mais carga, você vai morrer. Porque não tem curso de suspensão livre para a moto entrar. É só você pegar a sua moto em casa e tirar do pezinho e vir inclinando. Sério, é que a suspensão abaixa e o pneu dobra. Se o pneu já dobrou completo e a suspensão está lá embaixo, como é que você vai entrar com essa moto? Você não entra, ela vai escapar. Você pode estar usando uns 200 na dianteira. Porque não é porque tem 200 milímetros de bandagem que você acha que você vai ter mais pneu. Porque o que acontece? Ele vai dar o mesmo vinco no mesmo ponto e vai escapar. O slick é um pneu que ele tem uma carcaça mais dura. É necessário e importantíssimo um acerto de suspensão. Por isso que foi uma etapa quando teve, a galera bateu cabeça. Porque você põe o Super Corsa, e qualquer lugar fica bom, o mecânico fica excelente, todo mundo é maravilhoso, porque o pneu é bom. Então qualquer coisa fica bom. Você coloca o supercoce, resolve a suspensão, resolve a moto velha, resolve pordão e tal. O slick já não é assim. É uma carcaça diferente, é um trabalho diferente, é uma outra pegada. Então quem está te dando um apoio, ou você, tem que ter um feedback diferente. Né? Então fala aqui o cara que já andou com Continental um Slick. Together. É... Então é isso aí. Então o slick é um trabalho diferente é um paracaça um pouco mais dura então você precisa trabalhar um pouquinho melhor a suspensão para copiar mais para não deixar dar uma cargada muito forte na frente que é assim uma cagada e ela não escapar mas aqui até mesmo antes do, antes do slick é a carga então veja não existe você ainda mais carga perto da curva ou você manter aquela pressão desgraçada até entrar e entrar o que você faz na pista ou você então você tem o espaço de a pinça casar e vem chama você mantém a chamada então ela, por isso é importante também o traseiro Então ela ficar tá mantendo a geometria tá luxo para entrar tem o bequizinho tal o que, que acontece na maioria das fotos que está lá você vê um dois um dedo um dedinho só que eu estou olhando no manete só para ficar aqui não levantar tão rápido porque se ela levantar muito rápido ela começa a espalhar e vai embora encaixei onde eu queria começa a acelerar e vou embora então a carga eu acho que até para ficar mais fácil para vocês Mantenha -a idêntica. Então, pá. Beleza, e vai embora. Pá. Nem cacetada máxima. Nem ir dando pressão até lá. Nem expre... vir esperar a suspensão. afundar para dar mais. Porque vai funcionar se ela estiver em pé. Primeira encanada dela ela já vai escapar. Então, assim, mantém aqui, ó. Veio. Voo, pum. E, ó. Alivia e entra. Tá? Por quê? Você tem que lembrar. Como você faz para ter curso de suspensão para entrar na curva? É tirando a carga da dianteira ou reacelerando, certo? Então se você vem muito forte do jeito que tá, passa o ponto da frenagem, né? Vai ganhar na frenagem, aí você passa, você vai ali catar, Pumba toma e não vai ter como ela suportar e a frente escapa e já era. Eu, peguei, eu quebrei a clavícula e no S assim, só que eu estava usando a pastilha de carbono. Então a hora que ela entrou irmão que eu Dei aqui, ó eu dei a mesma pressão, só que esquentou mais. A hora que eu... já era, acabou. E aí, clavícula no chão. E foi assim que eu aprendi a ser um pouco mais doce com o freio. Então, você dá mais carga, mas não é uma carga que... Ah, vamos esperar aqui, vem dando mais. Vai morrer, tá? É isso aí, filho. Então, a dianteira aqui, não pode. Um pouco mais para cá. Vai no 150, vem, chama. Freio traseiro, trabalha com conjunto equilibrado para não vir tão assim. E já era. Beleza, feirinhos? Vamos para o próximo. Coloca o Barreto. Fala feio! Primeiro de tudo, foi um prazer te encontrar aqui na Moto Sprint São José dos Campos. Aliás, que você não sabe, tem uma moto sprint aí perto de você em São José dos Campos. Tem. Vai lá, tio Guedinha, fala com a Abel, fala com o Edu e pega no meu. É... Achei que nunca mais apareceria por aqui. Primeira apareceu na live de queda 6 Ninja 300, varanda lombada. Mas shit happens. Caraca, o 6, velho. Faz tempo, hein? Eu não lembro, filho. Mas se você lembra, ele tá no 6. Galera, quem tiver, quiser ver o, o Galo Barreto no 6 aí, a lombada, é nóis, chegadinha. Bom, é, havia acabado de pegar a Ninja, a minha Ninja 410 dias com a moto. Hum. Resolvi sair pra conhecer a brincadeira. Hum. Num trecho de estrada Guarema que você já conhecia. Certo, é, agora eu foi andar uma vez, tá, e é bem interessante lá o rolê, aliás, é, é bem legal mesmo, é, é que eu tô mais velho e eu fico cansado de rodar tipo 100km, 200km para chegar em um lugar de curva, né, então eu tô meio desgraçado nisso, mas quem sabe esse ano eu faça mais, eu vou descobrir mais lugares e estradas, uns trechos diferentes pra gente fazer uns guerreiros, né, que eu sei que vocês gostam muito, é, bom, pneus, Pirelli, Diablo Rosso 2, que é o que vem na moto, tá? O 31, 25 morno, tá bom? Medida original da moto, tesão, tá? Na hora eu senti que perdi a dianteira, mas não sei se pode ter sido isso. A pedaleira que calçou e levantou a roda ali trás, não sei se isso tem uma erogação, lá, lá, lá, lá. Segue o link para o drive que contém um vídeo. Abraço Au! Foi, não foi nenhum nem outro, eu já sei. É na próxima curvinha. Eu já sei. Curva molhada é o nome. Não é na próxima não, não é nessa, é na outra. Tô ligado, é a curva molhadinha. Quando eu fui aí eu tomei um sustinho nela. Eu sei o que, que é isso aqui. É nessa aqui, né? É nessa? É olha aí. Ó. É, é, é. Vou te explicar o que aconteceu. Eu nem terminei o vídeo, né? Tá, deixa eu terminar o vídeo então vai. É, teve. Uh! Ainda bem que você soltou o ar, porque não é dessa da hérnia, filho. É o seguinte, ó. Sabe o que acontece nessa curva aqui? Quando eu fui andar no dia, inclusive, ela estava toda molhadinha. Aqui tem dois bumps: um aqui e um na saída dela. Você tem que fazer grudado aqui na, na, nessa faixinha. E ainda se assim ela dá um uh -uh. desnível, rosso 2 original, carcaça um pouco mais dura, não copia. E a suspensão da Ninja? 400 é uma situação simples. Então o que aconteceu? Você, ela já vem aqui balançando, ó. Ela perde aqui, ó, tá? Você pode ver que inclusive aqui, ó, você tem até um re um, aqui, ó. Aqui fica tudo molhadinho. Ó. Então você tem até o, o, o, o guerre aqui, ó. Ela dá aquela calçadinha aqui, ó. Ela pega o um desnívelzinho e já era. E aqui na saída dela tem mais dois aqui, ó, que ela faz assim, ó. Bum, bum. Você tem que estar tá de pé para para passar aqui. Então essa curva aqui é uma curva tanto é que no dia, o que que eu fiz? Eu andei com controle 2 aqui. Então... Aliás, eu tô usando bastante controle 2 a 10, sabe? para não dar... Porque às vezes eu fico... Eu não quero ficar pensando muito aqui, então eu tô deixando controle 2 direto, que assim eu consigo ficar mais luxinho, mais menos preocupado. Mas aqui eu andei com controle E Ele atuou aqui. Eu falei, opa, tem coisa. Quando eu vi a atuação dele, eu falei, tem coisa aqui. E aí eu comecei a ganhar bastante essa curva. E para quem vem também, ela tem uns trilhinhos, sabe? Então aqui, filhinho, o que acontece? Você... Pegou justamente o primeiro desnível e já era. E aí o que que tem também aqui outra coisa. Que se você, por exemplo, vem aqui, ó, olha o teu acelerador, o que acontece, ó, ele não liga. Ó. Você viu que ele tá só baixando? E aí não tem mais aderência, não tem mais força para levar a moto. E aí chega uma hora que ela também escapa. Então o desnível o acelerador sem acender... Já era, porque perceba, você, quando você está acelerando, quem está levando é a traseira, a direiteira você direciona. O que se você guarda o acelerador, você está sobrecarregando a dianteira, você está inclinando. Se chega num certo ponto e não tem mais força aqui, ela escapa e já era. Com um bumpzinho aí no desnível que tem aqui e essa... Cu... Ah, da traição, hum. o chão é a única coisa que você vai conhecer e é sem perdão. Tá? Que, é o, que é a perda com queda, down, sempre down uh! <risos> e já era. É isso, filho, mas eu, que tem, ah. tem, tem, essa, eu tô ligado, essa dor vai mais a moto do que 10 dias de moto, Achei Mas é isso, filho, espero que tenha entendido aí. Então lembra, duas coisas: Andulação na pista é ruim e Deixar o acelerador muito tempo quieto também é ruim. Tem que ser aquela coisa, tipo, tirei e voltei. Tirei e voltei, senão você não consegue. Tá, peninho Vamos para o próximo e-mail. Eu... Daniel Freitas. Fala, Durval. vem através desse e-mail solicitar que a minha análise... De... Olha, peraí, oh, peraí, oh, peraí, oh, peraí oh, tá, tá bonito, ó. Oh. vem através desse e-mail solicitar que a minha análise de queda. Então ele solicita que a análise de queda seja feita. Após anos andando... De... De moto em autódromo, sem cair, tomei este tombo antes de abrir a primeira volta lançada no autódromo Mega Espaço, em Santa Luzia, Minas Gerais. Eu e outros pilotos que estávamos no traque no dia sentimos que a pista estava meio escorregadia. Não acredito ter sido o pneu, pois há um mês antes estava andando em curva no Circuito dos Cristais e não tomei nenhum susto ou percebi a moto escorregando à frente. Tenho mais Rap 1000, ano 2008, período de pouco cansado. 2008 tá cansada já. Pneus utilizado. Metzeler Race Air, Air Slick. Calibragem 32 dianteira e 25 traseira. Quentes. Boa calibragem. Uso cobertores de pneu. Muito bom. O tempo é o 326. É possível perceber a moto escorregando de frente em uma curva para a esquerda. O tombo corre nos a E antes de você ficar com o vídeo, eu vou falar. Vou colocar algumas, algumas colocações aqui. É, Slick, né? Vocês viram um vídeo que eu postei no canal, que a salvada de frente? Ali a gente estava usando usar o Pirelli novo slick certo? De novo, falei agora no primeiro, tu isso aqui. O slick requer um acerto diferente na moto. Segundo, não é porque você anda numa pista que ele vai sempre estar tá bom. O pneu, de verdade, por isso que é ruim você ser pobre igual eu, ele é bom nas 12, 20 voltas e já era. Por que você não vê que a, a, o Superbike termina com 18 voltas, 13 e tal? Porque senão os pneus não aguentam e vai embora. Principalmente de mil. E 2008 ainda sem qualquer tipo de controle, morre pneu. Então assim, o Slick, o pneu, é, pra você, quando você vê lá os caras que a gente fica chateando, o cara põe um pneu novo cada saída e tal, porque o pneu vem, o, o tempo vem em 5 primeiras voltas, depois já é controle e vem aumentando o controle de tração pra você não se matar. Ou na mão de GP você vem diminuindo pra poder andar o pneu porque ele é assimétrico. Mas é o seguinte, é, eu tomei aquele escorrega de frente no meio da corrida, na quinta volta, o pneu era zero. Então, o que, que acontece ali? Ele vai desgastando, a borracha faz parte da carcaça, ele vai mudando a forma de funcionar. E assim, é, se você não deixa a suspensão um pouquinho, vou dar a dica aqui, ó, um pouquinho mais mole, você dança. Então o pneu funciona diferente e se ele já rodou num outro track nesse aqui é ele vai estar tá inferior porque o esquente esfia também faz variação na borracha, tá? Para você ver azulado, ver várias coisas. Então tem uma série de conjuntos aqui que acontecem para ele dar essa reação. Só que, o que eu estou falando na corrida a gente está com o pneu zero. Dentro da corrida o que acontece na primeira volta é totalmente diferente do que acontece na décima segunda a partir da décima volta. Pode plantar qualquer piloto. Então é, ele tem uma certa questão aí. Bom, vamos ver a queda e aí você e aí eu já volta aí. Fica pro vídeo, fica pro vídeo. Tem pouco banco a pista, né? Tá com bastante retorno aí a moto, meu filho. Dá uma olhada nisso aí também. Porque... Faz também um pouco a moto daquele... Aí, ó. É, é, é. Ó. Deixa eu te falar aqui, ó. Mesma coisa. Se você sobrecarregar muito a dianteira sem voltar a reacelerar, ela também escapa. Já era. Eu perdi... O que aconteceu no peirinho lá, nesse vídeo? Vou colocar o link aqui pra você assistir. Eu dou um gás... Carrego a frente e eu abro um pouquinho só atrás trajetória. Nessa carregada de frente é que eu já estava totalmente encostado no chão. Ela dá uma escapada e volta. Aí quando ela escapa, eu já volto a acelerar e fala Não, não, não, não, não. Eu já dou mão e falo: ah, Não vai dar para cair. aqui, que é o lado da clavícula? Fudeu. Então, tipo, no fato de eu dar um gás e sobrecarregar a dianteira, o que acontece? O que eu tinha de pelo de suspensão sobrando ali, quando ela ficou mais próximo já começou a forçar um pouco mais a carcaça no dianteiro. E uma das coisas também que eu comecei a usar no slick foi calibragem mais alta, inclusive. Porque como tem muita borracha, ele dobra muito, ele gruda muito no chão, ele começa a fazer tipo um, um limitador um pouco antes. Eu não sei se é bem esse o termo que eu vou poder usar aqui agora, mas ele dá uma limitada um pouco antes. Então eu deixei ele um pouquinho mais cheinho para ele trabalhar melhor aqui assim, ó. Sabe? Ficar um pouquinho mais rápido porque ela fica mais lenta, porque tem muito mais borracha, e aí eu consigo trabalhar melhor. Essa distribuição nesse pneu tá? Então eu tava usando 34 Inclusive estou usando 34 direto E aí vamos ver aqui O 555 Esse aqui Nossa, esse é muito louco, né velho? Filho Vou falar uma coisa pra você. Essa sua moto tá com muito retorno, velho. Tá? Tá com muito retorno. Deixar um pouquinho de retorno aí. Vem a voltinha de cada lado, que já vai ajudar bastante. <risos> hum, mais uma guardada. aqui, né? É, sabia. Mais uma guardada. Agora, mais aquela foi aquela guardada aqui ficou tipo, para dar certo só que tinha que fazer tinha que dar um pouquinho mais de gás um pouquinho mais aí você guardava um pouquinho com o freio só para entrar um pouco mais tava com pouco gás você guardar mais a dianteira giro lá embaixo então você veio aqui deu um não sei o que guardou um pouquinho para encaixar né direitinho não dá para usar o freio traseiro então você guarda o acelerador para trazer é... vai entre essas você lembra as duas últimas curvas do velocitar só que para fazer isso geralmente quando você precisa guardar para trazer é necessário você dar um pouquinho de gás antes porque a hora que você dá o gás, o que acontece? Traseira leva a tração, levanta o curso da dianteira, aí você tem um pouco de curso antes de dar a pressão final no pneu e poder entrar. Tá? Então aqui, na verdade, é baixo acelerador, o pneu requer um acerto maior, mas principalmente o slick, você, como ele tem uma carcaça mais dura, você tem que usar ele um pouquinho mais cheirinho, uma suspensão um pouquinho mais trabalhada e não sobrecarregar tanto a dianteira Nessa pegada tão mãe quanto o Supercorsa. Principalmente se você andava com o Supercorsa antes e botou esse pneu. Estresse muito, tá? Apesar de parecer a mesma coisa quando você pega, você põe a mão tá quentinho e tal. É isso aí. Tute! Tute! Aqui, ó, quartinho. Vou fazer o um quartinho. Análise de queda Tute! Falei com ele no Instagram, inclusive. 675. Pelo se ele tava bem, antes de qualquer coisa, né, Filho? É... Fala, Chico, beleza? Segue aí meu tomo inexplicável. Em Capuá. Por conta da queda, eu não me lembro de nada. Caraca, é uma, uma queda dessas, hein? Não sei dizer o que passou na minha cabeça para frear tão forte naquele ponto. Assistindo o vídeo, continuei sem entender. Aí, aí, aí que é o lance, Danubeu. É aí que é o lance. Não sei se cansei, pois na volta eu acabo saindo do traçado e algumas curvas, mas segue em anexo, coloquei um slow motion no final. Especificações. Daentona 675 75R. Pneu Rosso Corsa 2. Dianteiro 120,70. Aí, ó. 28,5 PSI. Isso aqui é, é calibragem para se matar e morrer. tá? A não ser que você você com 28,5 SP na dianteira de uma 60 mil. Você quer que o pneu rode quando você estiver frenando e você morra. Isso aqui não existe. É no mínimo. No mínimo 30. Mínimo. Eu não sei quem foi o um desgraçado que começou a falar para dar com 28 embaixo. 29. Já peguei isso aí também, inclusive, no Todo Torto lá. Eu dei um, um tapa na olha de cada um e falei, vocês vão andar tudo com 30 nessa porra aqui. Então, isso aqui não existe, tá? Traseiro. Você gosta, né, filho? Eu sei que você gosta. Mas eu acho que às vezes eles dão umas murchadas Você me falar. É negócio de front, né? Bom, traseiro, 180, 60, aproximadamente 25.5. Tá bom. Eu gostei que ele trabalha com 0.5, é um calibrador mais avantajado, é um calibrador diferente. Deve ser um Motion Pro. Ele tá muito preciso nessas calibragens, né, meu é, obrigado por se preocupar Se eu estava bem, tá vendo? Ó, eu falei para ele. Tá vendo? Muitas pessoas esqueceram o que é mais importante: que é usar 30 na dianteira, no, no mínimo. Bom, não é isso, é perguntar se não está bem. Manda um salve para o grupo AM2, duas rodas, am Duas Rodas. Então, Amazonas Duas Rodas. Um salve aí, pessoal. É nós. Eles gostam de te enviar vídeos. Tá bom? O link do vídeo. Ah, publicidade gratuita. Segue aí. Ó, é tute 675 r o Instagram deles. Se quiserem seguir, tá lá. Englando abaixo. Fica Fica abaixo. Fica com, com o vídeo aí. <tose> Você, você tá ganhando alguma coisa da GoPro Porque nós estamos fazendo propaganda da GoPro eu nunca ganhei nada da GoPro, você tá ganhando então você não põe GoPro no seu vídeo mais você não tá ganhando nada da GoPro tá? é muito importante também, não é? é Chico? Pô, inclusive o cartão de memória é bem caro então, pronto, tá vendo? É isso aí vamos lá, vamos lá o chicken ó, boa, boa, chicken, boa boa, chicken, boa bom Bom, bom. Você vai querer dar o guerezinho lá pra poder conduzir e vir? É esse guerezinho que tem que ter. Vamos ver. Bom. Bom, bom, bom. E o pará da Mercedes? Você esse ser bárfaro de Natal, né, velho? Tem três luzes da Amarela Acesa. Tá ligado? Falou a cara falou e ficou sete luz assim Ai! Bem perto aí, hein, Chico? Tem esse desnivelzinho aqui que tem que ficar ninja pra não se ferrar nele. É que agora você saiu fora dele. Mas tá bom. Ó! Ó! Isso aqui, ó. Foi isso. É, não, não. É, foi isso? Ah, foi a foto. Né? Ah, rapaz. Deixa eu ver, pera aí. fez os dois, dedinhos uma foto, então. Tá bom. É aqui que eu falei pra vocês, Chico. outro análise de cada anterior, que é a ultrapassagem boa, é aqui, ó. Porque ele saiu... Ainda tem que sair mais nas ervas. Ele saiu bem aqui, ó. Mas geralmente a galera fica aqui, ó. Aí você passa por dentro aqui e já era. Vamos lá, vamos ver. Essa é a curva da foto máxima, hein? Pode ver, ó. Ó, ó a mão do Guidão, ó. Ó. Dá pra ver quase é o Guidão completo aqui, ó. Guidão. Manopla. Ó, aqui, ó. Aqui, os três dedos aqui não tem ninguém aqui, ó. É, é um passo pro, pra mão de Siri, né? Só falta aqui, ó. É um, aí, passo, dá um passo. Aí é completo. Aí é completo, é acumentado. Aqui. aqui, ó. Isso aqui é o cotoco, né, irmão? A cotocagem é assim, ó. Essa é a cotocagem. Você entendeu? E minha 7.5 é uma moto difícil de fazer cotoco, velho. Mesmo com o semigdão aberto. É? Pra dizer sério. Uhum. Mas tá bom. Por isso que, por isso que é obrigado a, ser, a, a prolongar aqui, ó. Pode ver. Essa manopla deve ter uns 40 centímetros. Pra poder uhum. fazer um cotoco. Uhum. Tá bom, tá bom. flux Sim. Flux! Nossa! Flux! Espera um pouquinho. <coughs> eu esperava. Não, essa nem eu esperava. Desse jeito. Aí, aí. aquele ele viu ali? Porque aqui você dá o galezinho, você dá o gásinho e você só encosta, não deu ali. Olha a frenagem, irmão! Olha os dedos, ó! Nossa, mas chamou muito no frio, ó. Ó, o que eu te falei quando você força a dianteira, o que acontece, ó? A frente fecha. Então, se você fechou, dianteira. Se ela abre, traseira. Nossa, mas friou é muito forte aqui, Chico. pé. Nossa senhora, velho. Pã! Eu não vou fazer, velho, porque eu já, eu já ia quebrar a cara aqui, ó. Mas malandra, velho. Agora eu entendi porque que você desacordou durante os dois anos. Que o Caralho, Chico. Caralho, Chico, eu não. Eu só te quero um KYT, hein, velho? Só te quero um KYT. E é no TT te Corsa ainda, de entrada. Já mete um NX que aí você não vai desacordar, velho. Tá acertado, tomou um nocaute, hein? Pô, tomou uma, tomou uma. Chico, aqui, inexplicável mesmo. Você respondeu no e-mail, inexplicável. Eu nunca vi uma frenagem dessa aqui na minha vida. Nesse jeito... Ó, oh, já abriu o dele aqui chamando, ó. Uhum. Yeah. Oh. Uh. Chico. Uh. Tomou um nocaute. Que isso? É só uma dessa pra. <risos> Tem que botar uma dessa aqui e dar uma tola lá pra caramba. Será que ele. Tipo. Mano! Caralho, Chico. É até importante assistir esse. Melhor eu ver assim, velho. É, Pô, da hora esse aqui, hein? Você comprou? Terezão, hein, Chico? Porra. Uhum. Malandro, malandro. Ô, Chico, deixa eu falar uma coisa. Peraí, pô, decisão hein, velho. Da hora, hein, Chico. Não, ô, oh, posso falar? Se eu, preciso fazer, eu preciso te pedir duas coisas, Chico. O macacão-some é top, mas essa luva também aqui é ordinária, não é? É luvinha ordinária essa aqui, não é? É macacão-some também, né? Ordinário? Mas eu gostei, perfuradinho. Não existe, né? Não quer mais? Não existe. Não existe, macacão-some? É somente para macacão. Né? Você também tá cara. não é isso, assim, é mesmo? O não fez capacete, né? É, não. Não é que fez um, não, muito tempo atrás esse termo. Não, não, não é, pacete, né? não, assim. é capacete de capacete, né? É capacete-sono que é muito bom. É o capacete sim, é. Ele o Capson 3 já tá usando o O Capson 3 foi, é. é... É, mas... Sim. É. Sim. É... É. Não, uma Acho que ele caiu, hein? Caralho, até a, c... até a câmera ficou tonta. Até. Ele já tá aqui, ó. A câmera tá mal! Você tá bem. Tipo, oh, Se a câmera demorou tudo isso, agora eu entendi o que aconteceu, velho. Olha, velho. Aqui, ó. Oh, oh, isso aqui, ó. Oh, isso aqui, ó. Oh, HFW informática pra resolver. Aí tem que formatar a máquina inteira. Só HFW informática pra resolver. Velho, a câmera... Olha, velho. Nossa. Ô, oh, Chico, essa frenagem não existe. É só isso que eu ia te falar. Você carregou tudo ali num ponto muito baixo. Nem tem velocidade pra dar uma frenagem dessa. E simplesmente numa transição de uma curva para outra, onde está um curso aqui para cá. Não deu nem tempo dela se recuperar, você já chamou. Então ali é muito freio. O freio ali, ele é uma coisa mais sutil para você colocar a moto. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. É... O que vocês vão fazer, que vocês podem perceber nas fotos? Quando você tem frenagens de curvas fortes, capoava por exemplo, a, curva antes da curva, a reta antes da curva da vitória... E a curva principal, a reta principal. Você pode usar lá dianteiro e traseiro. Bah, fazer uma frenagem um pouco mais forte e já era. No circuito inteiro, você só vai usar o dianteiro. Ah, descida da ponte, você também usa o traseiro um pouco com o dianteiro. Porque como ela é uma descida assim, para a moto não vir tão assim, para ela vir mais trabalhada aqui. Então, esses descida da ponte, a reta oposta é a reta principal, dianteiro e traseiro. Nas outras, só dianteiro. O que você pode fazer? Aí é um ponto que eu acho que vale a dica. Se você não consegue dosar muito a mão na força que você faz, frenagens principais, use os dois dedos, três dedos, quatro dedos, cinco dedos, põe o pé. Quando é frenagem curta, se você usava quatro dedos, usa dois. Se você usava dois, usa um. Se você não usava nenhum, não use. Não, tipo, diminui a força do dedo aqui para você fazer a transição. Porque uma das coisas que vai ajudar você na pista, que eu, agora para a quantidade de vídeo que vocês estão assistindo, é manter a pressão. Nem mais nem menos. Vamos fazer assim, mantém a pressão. Você começou nessa pressão, você mantém, vai e entra. Tá? Por quê? porque daí você não vai ter o risco de dar pá você não vai ter o risco de dar tanta Mantenha a pressão para ter o trail breaking e já era, vai ajudar a partir do momento que você pegar esse feeling bacana aí você vai melhorando o tipo de pressão mas principalmente aqui são pressões que você tem que manter mais só para poder encaixar a moto do que dá no freio, tá? é isso aí, bom, agora tá bom agora eu gostei, Felinhos, é isso espero ter te ajudado aguardo o próximo análise de queda Tamo together, deixa um like, se inscreve se não inscrito, compartilha o vídeo. É nóis, obrigado a todo mundo que mandou os e-mails e... Ow! Total!